Ah, eu vou tocar, a de no tema de pagamento, ver se sustenta funcionando. Não... Tá, então... O vídeo de hoje não é pra tocar piano Bom E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Robot Master Beach. Todo mundo sabe Que eu sou do Rio Sou Fluminense Não, eu também sou do time Mas eu sou Fluminense Todo mundo que nasce no Rio É Fluminense, tá? Não tô falando de time Afinal, eu nem sou amigal a futebol É... Mas é o gentilco de quem nasce no Bom, lá apareceu muito a minha cidade, meu estado também. É um estado histórico, simbólico. Quem não conhece, ele tem que subir no mundo. É isso, Rio de Janeiro. Também, sem contar que a pergunta, caramba. Tá ajeitando cenário. Linda não você. Bom, então, isso vocês já estão carecas de saber. Só que, aí que tá. Em 2017, mais ou no mês de maio, eu fui São Paulo. É, foi minha primeira vez. Foi a é, gente vai pegar a amendoim. A amendoim aqui. É, foi a minha primeira vez. Então, não sabia de quase nada. Tinha só 5 anos na época. Hoje já tenho 10. A amendoim é mesmo mas o dobro das coisas, o decimésimo do, das coisas que eu já sabia na época. Uma delas é São Paulo. Outra delas é o piano. Não vídeo de eu tocando e yeah, aí yeah. é até meu vídeo do meu pai é e porque eu tô falando um monte de coisa pessoal porque na próxima quarta-feira é eu tenho pra São Paulo bom, tô gravando isso no dia na quarta, uma quarta, dia 13 de junho, é, ano que vem. Pera, deixa eu fazer a aqui. No dia 20, na, a quarta, eu vou pra São Paulo. Eu vou criar uma porra do bicho. E a gente vai... Eu vou mostrar as partes. Tipo, saindo daqui da minha cidade. A gente vai ser lá às 3 horas da manhã. Então, é... vai ser o osso. Porque... 3 horas da manhã, né? Não é nem por causa da conversão. É porque... É porque, eu, é porque, é porque, no horário, é assim, madrugada, cidade perigosa, no, no Rio de Janeiro, é osso. E aí a gente vai para o Novo Rio, eu vou gravar o G8, a gente vai de G8, vou gravar o ônibus, e eu vou gravar vários pontos turísticos lá. Como 25, a 25, a Paulista, lugares bons. Não precisa ser exatamente esses lugares. Pode ser outro. Então. É de vocês gostam de piano? É, eu também gosto. Essa música que eu É que eu vou o ar. Bom, mas o que eu queria ficar é... Estou indo para São Paulo. É... Eu... Estou muito feliz. Pois... que eu sempre quis andar. Eu e... É... É. E meses, eu vou para São Paulo, 8 E... Nesses meses, vai fazer um ano. Eu já Tá pra sua amendoim. Nem aquele jeito. Bom, esse é o aviso. Espero que vocês tenham gostado do tal. É que agora eu tenho que mostrar o vídeo. porque o pai tá invertido.